Nunca imaginei na minha vida que eu ia um dia trabalhar no ramo de publicidade. Eu sou filho de mecânico e trabalhei a vida inteira em autopece e oficina mecânica. Eu sou economista de formação e eu comecei muito a com o mundo do empreendedorismo e de negócios. Então eu resolvi montar uma consultoria é, focada em vendas, da consultoria de vendas e até consultoria financeira para pequenas e médias empresas atuantes no varejo. Foi aí que eu descobri a publicidade digital. Dando consultoria para essas empresas, eu reparei que a maioria delas não tinha um, um setor de marketing bem definido. Eu lembro a primeira vez que eu tava numa reunião e aí num bate-papo um cliente meu falou, meu, você faz um site pra mim? E aí eu olhei pra ele e falei, eu queria entrar nesse ano, eu falei, meu, faço. E a primeira coisa que eu fiz foi, é, embora nunca tivesse feito um site na vida, foi entrar no YouTube, olhar um vídeo, ver como é que fazia o um site e eu me interessei por aquilo, eu falei, pô, é, dá pra começar. Del Grapo é um nome engraçado, né? meu sobrenome é Bassani e tem uma cidade no nordeste da Itália que chama Bassano Del Grappa, né? que é uma cidade que remete ao nome da, da minha família. Como foneticamente Del Grappa a gente acabou achando que não, não ficaria muito legal, a gente resolveu juntar o Del Grappa e trocar o A pelo O, aí ficou Del Grapa. tem nada a ver com, com marketing digital. No foi muito difícil, é, eu comecei sozinho, eu lembro que comecei numa salinha pequenininha e os recursos escassos né, eu lembro que eu peguei emprestado do, do meu pai uma mesa é, para poder colocar é, no, no espaço, numa sala comercial pequenininha, lembro de comprar um notebook financiado lá, de ele um monte de vezes e comecei. É, esse foi, foi o início. O empresário, o empreendedor, ele vê algo onde muitas vezes ninguém mais vê. Quando eu comecei, o pessoal falou, você é louco. Você nem, nem é do ramo do digital. Você não entende nada de digital. Mas eu vi uma necessidade. Eu falei, pô, embora eu tô sozinho aqui na minha loucura, eu vi que... Existia mercado, tinha demanda reprimida para uma oferta de digital, hoje nosso foco ele é em empresas de pequeno e médio porte do ramo de prestação de serviços ou mesmo varejo, é, normalmente é aquele cliente hoje que está com a gente que ele tem um faturamento a partir de 100 mil reais, hoje nós estamos com 15 colaboradores na casa e queremos crescer aí final do ano, aí passar da casa dos 30. A gente acredita que com esse novo momento da economia do país, nós vamos dobrar o nosso time ao longo do ano de, de 2020. Hoje nós somos uma agência de marketing digital certificada pelo Google, onde nós cumprimos vários requisitos para publicidade em, em serviços de Google. É, o Sebrae, ele. Ele dá oportunidade para aquele que hoje é, não tem, às vezes, uma verba, um orçamento alto para poder mostrar o seu produto e o seu negócio. Né? O pequeno ele, ele pode crescer também. Eu sou o Marcelo Basseri e essa é minha história.